Se pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje... Estou aqui a trazer um site novo, uh, um site de apostas. É um site muito parecido com, com o CS Go Strong. Uh, eu vi, eu por acaso vi este site aqui do, do YouTuber. Uh, um youtuber. Um é, youtuber. É Ruski! O gajo é Ruski! O youtuber é Ruski! Yeah, e aí o gajo estava a jogar e tal. Uh, opa, temos aqui o... Eles aqui chamam... Sim, é o Spinner, né? É igual ao do... Ao do CS Go Strong e... A muitos outros Metes aqui o valor que queres apostar e tal E escolhes a cor Carregas e Izuka Mais nada Tem o Coin Flip Metes o valor Esperas que alguém... Isto aqui neste caso é para criar porque não está... Nenhum jogo aqui aberto, metes o valor, escolhes o lado se queres ser CT ou se queres ser T e esperas alguém entrar na sala. E eles têm aqui um jogo que é tipo o Jackpot, mas é diferente, não tens que apostar. Pronto, neste caso não tens que apostar as tuas skins, basta apostares aqui. Está aqui um gajo, espera, eu já vou lá. Ah, o cabrão basou, opa! E entra lá no dele. Uh, tens que apostar aqui os créditos uh, Que eu já vou falar como é que ganhas os créditos Opa, e é muito fácil Vens aqui aos créditos Escolhes quanto é que queres jogar, vamos meter aqui 10 uh, Se quiseres meter isto em modo automático Metes quantas vezes é que ele quer que ele roda automático 10 vezes, carregas auto-spin e ele começa a rodar Se quiseres fazer manual, carregas, roda isto são as coisas que te podem calhar Se tiveres a sorte de ganhar o motherfucking jackpot São 500 mil uh, 500 mil créditos 500 mil créditos pessoal, uh, é no valor assim de mais ou menos 400... Uh, 400... É no valor assim de mais ou menos 4 mil, 5 mil euros em skins Que podes retirar do site Pronto, eu não ganhei nada uh, <coughs> E tenho aqui um free spin O free spin ganhas como? aqui na roleta, quando passar a roleta, há aqui uns bonequinhos que dizem filho da puta. Não, os bonequinhos não dizem filho da puta. Mas os bonequinhos dizem que ganhaste mais mais 5 free spins, mais 2 free spins, mais 15 free spins. Vou ver se consigo aqui apanhar aqui algum. E filha da puta, paravas aí, caralho. Tá aí, ó, aqui a ferradura. Neste caso, se calhar se aqui a ferradura eu ia ganhar 15 free spins. Agora, como é que vocês podem depositar os vossos créditos? Podem depositar por dinheiro ou então por skins. Uh, vão ter que meter o vosso o, o, o trade link. Aparecem aqui as skins que vocês meterem. Atenção, uh, skins abaixo de 1 um dólar não são aceitos. Uh, acima de 1 um dólar é que são. Escolhem a skin que vocês querem pôr. eh eh eh eh eh eh ah ah ah ah ah ah ah ah ah skin ah ah ah ah trade ah da, da em, em uh, que esperar. Para estar avaliado... Está a validar... Eu já não tenho esta coisa... <risos> Eu já não tenho esta skin no, no inventário... Nem sei para onde é que ela foi... Cara. Uh, vou meter aqui... Esta capa... Oh caralho, já tenho aqui um trade em progresso Pronto, whatever, Mas é, basicamente é isso uh, Vocês metem a skin, fazem, fazem aquela merda e tal Depois vão, vão ao telemóvel Deixa cá ver, agora já deve dar uh, Trade those items, confirmo Pronto, depois vocês vão, vão ao telemóvel O telemóvel, não. Primeiro vão ter que vir à Steam aceitar a proposta. Aceitam a proposta, depois confirmam no, no, no vosso telemóvel. Pronto, quando tiver confirmado, deem um só refresh à página. Oi, ainda não tá? Oi, ainda não tá? Dá caralho! Oi, ocorreu um erro. Ah, pronto, já tá. Bom, estou aqui a receber umas mensagens. E pronto, já tá. Viram que o crédito agora foi para 2000 2000 é equivalente a 20 dólares. Se eu quiser levantar aqui qualquer coisa, o que é que eu tenho que fazer? Tenho, vou carregar já aqui que é para mostrar só as armas que eu posso levantar. Neste caso estas duas não posso não sei porque que estão aqui. Mas pronto, escolher aqui uma arma que eu queira. Quero aqui uma frontside minimal e minimalware. Ah, aqui são. Esta zona aqui são as armas disponíveis, certo? E há armas que podem ter stickers. Eu vou, eu vou mostrar aqui. Se encontro aqui alguma com sticker, foda-se, está aqui. Pronto, está aqui os stickers. Se vocês quiserem arma logo com stickers, basta carregarem nela e ela vai para o inventário com, com os stickers que aí estão. Uh. Filtesse Eu nem vi quanto é, que era, quanto é que vale esta arma Pronto vale 11 dólares Eu vou, vou ficar com ela Aqui uma com stickers Eu não percebo muito stickers por isso vou escolher aqui uma à toa Vou escolher aqui uma mais antiga que se calhar pode valer mais daqui a uns tempos. Carregam, confirmar fazem a mesma coisa como se estivessem a depositar, mas a confirmar. Pronto. Ah, pronto. Aqui, pronto. aqui pode levar um pouco mais tempo porque temos que esperar a confirmação deles. Mas depois, quando, quando tiver, vai aparecer aí uma notificação. Basicamente é isso. Ah, de qualquer das formas agora. Pronto. Oh, pessoal, é isso. Uh, é assim, isto aqui é basicamente... É aposta. Foda-se tá Bom, basicamente, pronto. Agora calhou aqui o dobro do que eu apostei. Neste caso foi 10. Basicamente, pronto, isto é sorte. Uh, não estou a dizer ninguém que, que é para virem para o site que o site vai-vos dar boedas skins e o caralho, não. Nada disso que é para depois nos dizerem, ih, oh Dani, oh Juan, eu vim, vim, vim aqui ao teu site e não sei o que e perdemos tu e perdi tudo e o caralho. Não. É para quem, quem se acha um gajo com sorte, quem gosta de fazer apostas e tal, é para vem aqui, experimente. Tem aqui o Spinner, tem o Conflip, tem o, sp o Spin King. Que é este aqui? Opa, experimenta a sorte. Uh, nada de mais. Pronto, e outro assunto importante, pessoal, esquecendo aqui esta parte. Uh, este vídeo estou a gravar no dia 31 às 11h21. Uh, o vídeo vai sair por volta da Da meia-noite, talvez. Meia-noite, meia-noite e meia, qualquer coisa assim, mais ou menos aí a é essa hora. Uh, Outra coisa, isto aqui é para anunciar o giveaway que vai ter início a partir de amanhã e vai acabar no dia 18, 18 de junho, que é, se não me engano, é um sábado. E o giveaway, para quem não sabe, para quem não viu o vídeo passado, não, o penúltimo vídeo neste caso, não. O antepenúltimo vídeo neste caso uh, O giveaway vai ser desta shadow daggers Que eu ganhei no... Uh, na Hellca no Hellcase Que é a nova parceira aqui do canal uh, eu, ganhei, eu ganhei as, as facas uh, Eu podia muito bem vender as facas e ficar com, com o dinheiro para mim Mas uh, eu prefiro... Opa! Fazer um giveaway Uh, para algum de vocês poder ganhar as facas, é uh, pá. E o meu principal objetivo aqui no canal é tentar com que o canal seja, opa, seja destacado, ou que venha a ser destacado como o canal que, que faz mais giveaways, que oferece mais giveaways aos subscritores. Uh, muito simplesmente é isso. Eu, até o final deste ano, 2016, eu pretendo fazer pelo menos 30 giveaways a contar com este aqui, pelo menos 30 giveaways até o final do ano. Uh, mas a, a única coisa que eu espesso em troca pessoal, é, é uma coisa muito simples, é uh, pá, que eu acho que não custa nada, visto que eu, que eu neste caso, entre aspas, estou-vos a dar dinheiro, eu não estou a pedir mais nada em troca Apenas que vocês, uh, opa, apoiem o canal uh, Que é para, para eu poder fazer mais giveaway's Porque se, se eu vir que, que o canal não está a ser apoiado uh, Ou então só, só os vídeos dos giveaway's é que estão a ser apoiados Só estão a apoiar o giveaway não estão a apoiar o resto do canal uh, Eu vou deixar de, de trazer giveaway's uh, Porque, opa <risos> Sem querer ofender nenhum de vocês, se é para ter subs por interesse, eu não quero ter nenhum sub. É, por isso simplesmente é isso. Pá. É... é pá, porque eu acho que não custa nada também. É pá, é uma coisa que vocês perdem talvez aí 0,5 segundos, 5 milésimos de segundo a dar um like. Podem perder talvez aí... 30 segundos para partilhar um vídeo, podem perder para aí mais 30 segundos a comentar um vídeo. Epá, no total vocês gastam para aí 1 minuto e 20 segundos mais ou menos, 1 minuto e 5. Epá, é uma coisa que não custa nada, uh... opa não custa mesmo nada pessoal, e eu ficava vos menos muito agradecido se vocês fizessem isso. Uh, se vocês também não quiserem fazer, não são obrigados a fazer, uh, mas é claro que depois eu também não, uh, não me irei sentir à vontade de estar a fazer giveaways, a oferecer coisas e não, tipo, não ter um apoio do pessoal, certo? Uh, eu acho que qualquer um de vocês compreende, compreende essa parte, acho que é uma coisa que não custa nada. Bom pessoal, uh, foi assim um vídeo... Pronto, mesmo rápido, era só mesmo para mostrar o site e para fazer aqui o um anúncio do giveaway. Eu no link da descrição uh, do vídeo, eu vou deixar lá como vocês podem fazer para participar no giveaway. É uma coisa muito simples. E pessoal, espero que vocês gostem, uh, espero que, opa, que, seja, que vocês achem que é um bom giveaway. Uh, se vocês não quiserem, não quiserem as facas... Se vocês preferirem, eu também no, no mesmo vídeo que eu ganhei as facas, eu ganhei uma, uma p 90 Asimov Star Trek Filth uh, Tessa. Se vocês quiserem ela ou em vez das facas, uh, deixem no comentário do vídeo que nós fazemos a alteração. Uh, ou se preferirem também a Golden Coil que eu ganhei lá, também podem deixar lá a alteração. Podem deixar lá que depois faz-se alteração. Uh, digam qualquer coisa que é para eu ficar a saber. Se vocês pelo menos querem o giveaway de, das facas ou, ou qualquer coisa assim. Uh, basicamente é isso pessoal. Uh, espero que vocês Opa, apoiem, apoiem mesmo aí o, o canal. Uh, para já não se esqueçam. Deixem o vosso mega like pessoal. Que ajuda muito. Compartilhem o vídeo que é para ajudar também a promover... Mais o, uh, o giveaway, e neste caso também promover o, o canal, não é? é? Poder dar apoio ao canal. Uh, por isso, pessoal, boa sorte e até à próxima.